Para saber como evitar estresse, ansiedade e depressão, o primeiro passo é saber como eles acontecem, como surgem. A aula de hoje vamos revisar esse processo e aprender um exercício poderoso de concentração para ajudar a manter o centro, o equilíbrio e a estabilidade emocional e mental. Então vamos começar entendendo de maneira prática e sem enrolação como esses ciclos funcionam. Vamos falar sobre as fases do estresse. É, as fases de estresse, tecnicamente ou cientificamente, estão divididas em quatro etapas. Vou falar aqui sobre eles. A primeira parte do ciclo, a primeira fase é o alerta, em seguida da resistência, o próximo é a quase exaustão, até chegar na exaustão. O problema é que esse ciclo continua. Como é que começa essa, essa, essa espiral, então? O primeiro ciclo surge com uma tarefa, uma necessidade, um desafio, que produz uma aceleração. Surge uma necessidade, você acelera, Descarrega a adrenalina e você vai atrás de resolver isso. Resolvendo, você se adapta a essa nova condição, pronto, está tudo resolvido e volta ao normal. Até surgir um novo estímulo e esse seria o ciclo natural, o ciclo saudável. Quando não acontece isso, começam a surgir preocupações. Essas preocupações vão levar à procrastinação. Você está preocupado com algumas coisas e acaba deixando outras ir lá. O próximo passo, porque as coisas continuam, o próximo passo, segundo o ciclo, vão surgir um novo estímulo, ou seja, então começam a acumular tarefas, necessidades, desafios e isso vai nos afastando do centro, porque esse, no, esse novo estímulo, na fase de resistência, vai aparecer como irritação. Essa irritação, quando não resolvida, vai produzir desequilíbrios emocionais, crises de choro ou ataques de ira, de raiva. E mais adiante vai se transformar isso em tristeza. Da mesma maneira, a vida não para, a vida continua. Vão continuar surgindo estímulos. E o terceiro ciclo é onde tudo estressa. Ou seja, cada coisa que entra aí a pessoa já está num estado de agitação. Ela não consegue mais desacelerar. Está sempre correndo, sempre com pressa. Quando entra na fase de, de resistência, qualquer coisa que cai aí estressa. É aquele momento onde tudo na vida estressa. Qualquer coisa que produz estresse. Isso vai levar o que A estados de ansiedade. Aqui podem surgir os transtornos de ansiedades conhecidos, catalogados. A próxima fase, não conseguindo resolver isso, vai gerar a depressão. Tudo isso acontece por quê? Porque a pessoa se afastou do centro. O que é esse centro? É onde a gente consegue recuperar o nosso equilíbrio, o nosso centro. Todo o processo de equilíbrio se equilibra em algum ponto, o centro, ali é o centro de equilíbrio, na gente, o nosso centro de equilíbrio, aqui eu estou chamando de zona de silêncio, ou você precisa de um silêncio para recuperar esse centro, esse equilíbrio, esse silêncio não fala de barulho, é um silêncio interior, uma quietude interior, uma tranquilidade, você precisa aprender a centrar-se, você precisa aprender a refletir. É esse tipo de silêncio que a gente precisa para recuperar esse estado de equilíbrio, de concentração, de reflexão, de serenidade e de tranquilidade. Porque Esse processo também ele é tão paulatino que às vezes a gente não percebe que ele está acontecendo. Isso acontece porque a gente está muito desconectado dos nossos sentidos. É aquela experiência do sapinho na panela. Diz que se você colocar um sapinho na linha morninha, ele vai ficar lá quietinho numa boa. Como a água vai esquentando devagarzinho, ele não percebe que está esquentando e quando vai se dar por conta, ele explode com a água fervendo. Ou seja, basicamente funciona assim. A gente é, percebe que não está bem quando já é tarde demais, quando já estamos horríveis. Por quê? Porque a gente vive nos dois modos. O modo acomodado, a aguinha morninha, gostosinha, fofinho, tá bom? E o modo agitado, quando a panela já está quente.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 Na próxima aula, eu vou te ensinar a ver o que está acontecendo nos bastidores da sua mente. E você também vai aprender como usar o seu corpo e a sua imaginação para ter mais controle sobre a sua mente e as suas emoções. Agora eu tenho um lembrete importante. As aulas desse minicurso são enviadas somente por e-mail. Caso você ainda não esteja inscrito e queira receber todas as aulas, inscreva-se agora. Preencha o formulário nessa página e receba todas as aulas em seu e-mail. Bom, eu vou ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Enquanto isso, seja feliz!